Eles vieram numa linha assim e fazer o um papel da justiça, na verdade, que aqui nós eram um pessoal, vamos dizer assim, um bando de bandido que estava aqui. E esse chegou botando terror, dando tiro, que é bomba bruta. Para nós não fazer nada, que era para matar. O pessoal aí, ó, com bomba no que gente, entendeu? senhorinha passando mal aí, ó. Chegou repreendendo todo mundo, a gente pedia pra eles terem calma, pra não lançar bomba, é, aquelas bombas de pimenta, que eles treinaram lá louco lá, eles lançaram aquilo no meio de todo mundo. No dia, eles passaram aqui e queimaram minhas roupas, meus trincos estavam aí, pelo motosserra me levaram embora. A gente tinha bastante fui inchado, inchadão, levaram tudo embora. Ali era meu fogão, ó. era o fogão de lenha, meu fogão é aqui era o barraco. E não sobrou nada. O que não levaram embora, colocaram fogo. O despejo não deu oportunidade de a gente tirar todas as coisas do, do acampamento. Então a maioria das famílias perderam o barraco todo com todas as coisas dentro. Então houve um prejuízo muito grande de carros, motos. Queria que a gente dissesse que quem tinha matado que esse policial na região era a gente. Do, do acampamento. Eles queriam que alguém falasse isso para eles. Quando a gente entrou aqui, que era uma área que estava parada, né? E daí a gente pensou que ia ser melhor, né? Mas esse pessoal aí tá marcando muito em cima. E nessa? Eu só peço aí não mostrar o rosto da gente. O acampamento está numa área que é tecnicamente se diz que é do Galo Velho, mas a gente não tem certeza, já que não há um título da terra. O Galo Velho é o Antônio Martins. Ele tem um histórico de grilagem de terras, principalmente na região de Rondônia. É uma área que vem no processo de ocupação desde 2013 e acontece que nesse processo o pessoal fizeram uma reocupação e aí o o Galo Velho entrou com a ação de reintegração de posse contra os camponeses e, nesse processo, ocorre o assassinato do policial. O caso começou no sábado, quando o tenente Figueiredo Sobrinho foi morto. Ele morreu por ser policial. Eles acreditavam que esse policial seria a segurança é, da fazenda e não é o que tem dentro do inquieto. Há várias versões, que ele estava pescando, que ele estava lá. Mas, assim, como um policial está pescando numa área de conflito agrário, pública e notória desde 2013. As vítimas sobreviventes conseguiram ainda ver o momento em que ele continuou sendo torturado e foi executado com diversos disparos de armas de grosso calibre na cabeça. E a narrativa de camponeses que ele estaria ligado necessariamente à pistolagem é, da fazenda do Galo Velho, que é a fazenda do Orro Brasil, e arco-íris. E Rondônia? Há uma proximidade do poder com as pessoas que têm recursos financeiros, não necessariamente obtidos legalmente, muito pelo contrário, muitas vezes são obtidos de forma é, ilegal e criminosa, como no caso da grilagem de terras, que é uma das principais formas de se obter riqueza no estado de Rondônia. E acaba misturando, às vezes, a relação da segurança pública com a questão da proteção a um dos lados do conflito, e não aos dois. Quem é? Segurança Armada não tinha lá. Eles têm sete, oito funcionários lá que são empregados, que cuidam de cerca, é, tombam a terra, cuidam dos equipamentos. E havia uma tensão, porque os posseiros estavam ameaçando invadir a sede e tomar a sede da fazenda. Isso criou realmente uma tensão. Uma viatura foi até o local onde estava o cadáver de Figueiredo. Outras duas viaturas daqui de Porto Velho também prestaram apoio. Foram surpreendidos com uma sessão de disparos de armas de fogo. De fuzil, de pistola, de espingarda, de repetição, calibre 12. Uma série de disparos de cerca de 10 minutos. Inclusive é relatado pelos policiais que nunca passaram por uma situação semelhante, montaram uma verdadeira tocaia ali para que os policiais fossem executados. A gente está falando aqui de um grupo armado que está atuando dentro daquele assentamento. Parte dessas pessoas que são investigadas aqui, inclusive o líder deles, que é um que tem mandado de prisão, de que ele estaria ligado diretamente à Liga dos Comunistas Pobres. Vê que a coisa o povo não quer violência, quer sim. O povo quer violência revolucionária, o povo quer luta, o povo quer tá, tá, tá ceder de passar na faca todos os seus inimigos. Em finais dos anos 90 para 2000, nós reorganizamos esse trabalho, né, enquanto Liga dos Tampaneses Pobres, em várias regiões é, do Brasil. Hoje, né, tem um trabalho organizado em Rondônia. Nós estamos aqui no assentamento é, estamos sendo vítimas desse acontecimento que, que houve ao redor aqui do acampamento, né? e nós estamos aqui representando as mulheres e a, as crianças desse lugar. É um movimento novo, relativamente, né? se comparado aos demais, e isso faz com que eles tenham um potencial conflitivo maior com o Estado. Mas a utilização desses fatos para criminalizar todo o movimento, é algo que a gente entende que não é possível, mas que é uma política eleitoral que tem gerado resultados. O Estado brasileiro está se baseando nisso, né? o inimigo. Aqui não tem bandido, não. Nós estamos sendo taxados lá fora, entendeu? Na mídia, nas redes sociais, que os sem-terras é que são os culpados de tudo o que aconteceu. Nós estamos aqui pela terra e nós não vamos desistir! Daí é. pra cá, a gente teve repreensão que aqui é um bando de bandido, O que tem aqui é uma asfá, que é um bando de, de gente irresponsável. Porque é a vida de quem tem coragem de trabalhar e quer trabalhar com dignidade, com respeito e quer o respeito da sociedade e do governo. Ah, é muito preocupante a gente estar tá aqui dentro trabalhando, mas não sabe o que, que vai acontecer do dia da manhã, né? Muita gente desistiu. Pessoa que trabalha, quem trabalha aqui, se chama de bandido, é, é, é difícil, né? Nós estamos trabalhando de uma forma aqui dentro para que esclareça os fatos e punam os verdadeiros infratores, não pessoas que estão ali de bem, que estão querendo só a sua terra. Eu penso que bandido, ou ninguém, nenhuma pessoa, a não ser que queira muita terra para morar e produzir, se submete a ficar num coletivo de baixo lona preta, sem acesso à energia, sem acesso à internet, sem nenhum conforto, esperando um dia de ter seu pedaço de chão para poder plantar e produzir. Enquanto houver esse clima de revanche tanto da polícia, quanto da política, quanto do sem-terra, nós não vamos chegar a um determinado comum, um denominador comum. A gente lamenta muito o ocorrido, porque são vidas que se perdem por uma luta perdida, que poderia ser feita diferente. Nós estamos aqui porque a gente quer um pedaço de terra para que meus filhos, quando crescerem, não precisem trabalhar para os outros, que nem eu trabalhei a minha vida toda. Então eu quero que ele trabalhe para eles mesmos e eles tenham um lugar para sobreviver. Sinto medo por eles. Porque a polícia fica cercando e a gente não sabe o que vai acontecer. E eles podem entrar e querer matar a gente aqui dentro sem a gente dever um real pra ninguém. Eu fico muito com medo. Vivo com medo.